Oi pessoal, eu tô aqui rapidinho pra dar um aviso pra vocês Pode não ser muito útil, uma informação desnecessária Mas eu me deparei com isso quando fui entrar no Google Fotos Pra procurar alguma coisa que eu tinha enviado Alguma coisa aleatória pra gravar vídeo E eu encontro isso Sim, 14,58 GB do meu celular já podem ser liberados então, pra quem não sabe, é, isso significa que algumas fotinhas eu vou perder o celular pra vídeo, mas não tem nada. E também antes é que se me pergunte, não, isso não vai atrapalhar o movimento dos vídeos. Eu vou, eu vou conseguir mandar normalzinho o vídeo pro YouTube. Então, por isso que eu achei que foi desnecessário. Mas, tchau!